Ti, por tua presença, aqui neste lugar, peço a ti, a tua graça, misericórdia. Salvador és meu senhor, meu. Salvador. Faz que És meu Senhor, meu Salvador. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com um espírito pronto a obedecer Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores Para que os pecadores se voltem para ti Livre-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação E a minha língua aclamará a tua justiça Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios E minha boca anunciará o teu louvor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 das ofertas queimadas e dos holocaustos que no vilho serão oferecidos sobre o Teu altar. E a nossa oração é, que o Senhor tome o Teu altar dentro de nós.